Aparício tem uma ideia para um novo produto. Está muito ansioso para contar a seus clientes sobre sua nova ideia. Decide enviar um e-mail informativo. Mas será que eles vão querer ler? Que tal fazer uma apresentação? Aparício tenta fazer um vídeo depoimento, mas não nasceu para isso. Ficou cansativo e sonolento. Deixa que a gente anima! Pare com explicações monótonas, longas e repetitivas. Apresentamos animações simples, diretas e atraentes. Uma animação explicativa é um vídeo curto com cerca de 75 segundos que explica o que for necessário na linguagem que seu público possa compreender de forma rápida e divertida. Você pode compartilhá-lo em seu site e redes sociais. Seja qual for a explicação que você precisa transmitir, não se preocupe. A gente anima. Comece agora. Não complique. Explique.